Esse aqui é o segundo livro da série O Problemas dos Três Corpos E já dá pra perceber que esse aqui é bem mais grosso do que o primeiro E esse aqui realmente tem muito mais história do que o primeiro E eu particularmente gostei muito mais desse E esse livro aqui, ele é a continuação não muito direta, digamos assim O autor pega o que aconteceu no primeiro livro E meio que cria situações a partir daí Mas não necessariamente o livro começa da onde que o primeiro terminou O primeiro livro, ele é mais uma coisa de construir um ambiente e realmente você ir se preparando para o que vai acontecer. Só acontece realmente alguma coisa muito grandiosa nesse primeiro livro, assim... Lógico, não vou desmerecer a história do cara, mas só aconteceu mesmo na última página. Que é quando você descobre que a Terra vai ser invadida por alienígenas. Só que é só daqui a tipo 4, 5 séculos. Então, relaxa que vai demorar muito tempo ainda pra chegar. Enquanto no primeiro livro você tá descobrindo o que são os Trissolarianos, nesse livro aqui a Terra tá se preparando pra guerra. E... É uma coisa muito curiosa você pensar que a Terra tá se preparando hoje para uma coisa que só vai acontecer em, tipo, 2.400 E as pessoas não vão estar nem vivas, muito provavelmente. Mas, lógico, dentro desse livro aqui, o autor meio que tenta criar uma brecha para isso e ele fala sobre algumas técnicas de você hibernar, digamos assim. É, você meio que dorme, digamos assim e você só acorda quando você quiser, ou seja, você pode dormir hoje e só acordar quando o mundo estiver em guerra. A primeira metade do livro é quando a Terra está começando a realmente a tomar suas precauções para entrar em definitivamente em guerra e a segunda metade do livro é quando faltam apenas dois séculos, no caso se passaram 200 anos desde que eles descobriram sobre os Trisolarianos. E aí o mundo tá totalmente diferente, e esse daqui foi um dos melhores futuros que eu já li na minha vida, porque é muito real. Todas as coisas que acontecem aqui dentro são muito plausíveis, e a melhor coisa desse livro, desse homem que escreveu isso aqui, é que tudo o que ele escreve realmente tem... Um embasamento científico e isso realmente pode acontecer. Então, o futuro que tem aqui dentro pode acontecer. Pelo menos eu, eu acredito que sim, porque esse homem dá tantos detalhes de física e dessas coisas da vida, que eu acho que realmente essas coisas realmente existem. No final do livro, depois que passa-se os dois séculos, como eu já disse, que é, tem esse salto temporal, rola que tem um certo plot twist, mas não é um plot twist, digamos assim. Porque, ao meu ver, é um pouco previsível e não foi tipo, uma daquelas coisas que explodem a sua cabeça e você fica, meu Deus do céu, eu não imaginava que isso fosse acontecer. Então, Rola sim uma mudança de rumo na história, mas não é uma daquelas coisas catastróficas que você nunca imaginaria, e o que eu achei muito legal sim desse final é que ele mudou totalmente o rumo da história, lógico ainda vai falar sobre ETs, sobre a exploração solar, enfim, né, sobre o espaço, digamos que o foco que a humanidade estava dando no começo do livro não é o mesmo foco que eles vão estar dando no final, lógico porque são dois séculos diferentes, são sociedades diferentes e os humanos estão diferentes E isso é muito legal Ele meio que mudou os humanos de uma forma incrível E ele não precisou descrever o que acontece entre, sei lá, 2018 e 2223 Ele não precisou descrever o que aconteceu ali E ele só meio que vai pincelando Ah, rolou uma guerra Rolou um momento em que as pessoas ficaram muito tensas E coisas aconteceram Muitas pessoas morreram de fome Enfim, rola dessas que ele só vai jogando essas coisas no ar e você realmente Entende o que aconteceu e, e é muito legal porque esse livro parece real É muito plausível e você parece que tá lendo um livro de história E eu já estava muito ansioso pra ler esse livro Eu terminei com uma expectativa pro terceiro livro Maior do que eu tinha começado E agora eu tô muito ansioso pra descobrir como que esse cara vai terminar de escrever essa trilogia E eu só tô com medo dele ir nessa de ir aumentando as páginas a cada livro E o próximo livro ter tipo 800 páginas Como esse livro é um livro chinês, eu acho que vai demorar um pouquinho também pra traduzido. Ser o terceiro livro. O primeiro livro saiu no ano passado, o segundo saiu esse ano. É um livro muito legal, muito incrível. Se você gosta de ficção científica, se você gosta de ETs, essas coisas maravilhosas assim, você vai amar essa história. E eu ainda tenho fé que um dia isso vai ser adaptado para o cinema. Para o cinema não, vai ser adaptado para a televisão, porque o cinema é tão denso que eu acho que se fosse para o cinema ia ficar muito superficial e não ia ter muito, muita graça. Então, por favor, alguma emissora de TV compre os direitos desse livro e faça uma série que vai ser maravilhoso enfim, é isso, essa foi a resenha de hoje, é, o livro é realmente muito maravilhoso, eu acho que tudo que eu falei no primeiro livro, continua valendo para esse, só que a única diferença, efetivamente que é muito clara entre o primeiro e o segundo é que o primeiro livro se passa praticamente todo dentro da China, e nesse livro aqui, é, o foco são quatro pessoas que são meio que os salvadores da Terra, eles vão ser encarregados de Pensar em planos para combater os alienígenas e cada um deles é de uma nacionalidade diferente, então você vai conhecendo a história de vários pontos de vista e de vários países, e isso não tira o brilho dessa série que continua assim mostrando o ponto de vista oriental. E mostrando que outras histórias e pessoas continuam sendo maravilhosas, mesmo não sendo dos Estados Unidos ou então da Europa. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!